Esse jubileu representa para nós, representa para mim a história de luta, de acreditar de que o evangelho pode sim ser, uh, acontecer em todos os lugares deste mundo. E aqui o Rio Grande do Sul foi presenteado com essa presença franciscana, que a gente celebra e comemora, e que só a gente possa celebrar mais jubileus desta província e de tantos homens que dedicam toda a sua vida e acreditam no projeto e acreditam nesta província, projeto de Jesus Cristo, de vida, vida em abundância. Do jeito de Francisco de Assis, o homem, o pobre de Assis, aquele homem simples e que hoje se faz presente.